Oi, eu sou o Evandro Sanguineto, biólogo, especialista e mestre em meio ambiente e recursos hídricos e doutor em ciências ambientais. Falando aqui de Gaia Terra Nova, é um espaço de experimentações diversas na área de, de ciências ambientais. Então entra aí é, agroecologia, design ecológico, design biofílico, bioarquitetura, é, é, saneamento ecológico, sistemas de, de tratamento de efluentes. Bom, esses, em especial, é quase que um hobby também. Então eu estudo, trabalho, pesquiso dentro dessa área grande aí de, de ciências ambientais. E nos últimos anos, desenvolvendo, estudando e aperfeiçoando vários sistemas ou é, diferentes organizações de sistemas de tratamento de efluentes mais voltado para a zona rural ou sítios, chacras, fazendas, é, condomínios, e é sobre isso, esse vídeo, é um convite. Nós estamos lançando nosso primeiro e-book abordando o tema Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. E junto com isso, uma sequência de vídeos formando um curso né, abordando esse mesmo tema. Então, é, vai estar disponível para vocês adquirir só o e-book ou então adquirir o curso que aí tem um punhado de vídeos, mais material complementar, abordando o mesmo tema. Para quem é esse trabalho? Para você que é proprietário de sítio, chácara, casa, na, na roça, fazenda ou uma casa de, de condomínio. Para quem mais? Para quem queira se aprofundar um pouco no tema de saneamento, para quem queira ensinar para os seus alunos. E também para quem queira prestar algum tipo de, de serviço para a comunidade. O pai e a mãe estão tá, tá precisando, então você quer resolver esse problema ali, o vizinho está tá precisando, está querendo, e, e você pode prestar esse serviço para eles. O que é que aborda no e-book e no curso? O e-book e o curso estão divididos, o e-book, 85 páginas dividido em três áreas. Os vídeos que acompanham dentro do curso, 3 horas e 15 são 10 aulas, né, abordando os mesmos temas do, do e-book. E o que é que aborda, então, esse conteúdo todo? Uma primeira parte dando uma geral de como é que está o sistema, ou como é que está o saneamento no país, e aí, já adianto, 100 milhões de pessoas não têm acesso à, à coleta de esgoto, que está tratamento desse esgoto, a ideia de que... Os sistemas de saneamento eles devem ser mais descentralizados do que hoje são centralizados. Então, os esgotos, os lixos, os resíduos que a gente produz, eles devem ser cuidados e tratados o mais próximo possível de onde ele é gerado. Então, se dá para cuidar na casa, no terreno da casa, ok. Se não, na rua, na vila, no bairro, né? então, descentralizado e a possibilidade que o novo marco legal do saneamento traz para a gente de abrir o um mercado para iniciativa privada, e aí um campo imenso se abre, porque mesmo o pessoal trabalhando nas cidades tem toda a zona rural para atender ainda. Então essa é a primeira parte do, do e-book. A segunda parte já mostra para a gente quais são as etapas de tratamento de um efluente doméstico, então, preliminar ou pré-tratamento, tratamento primário, secundário, terciário, e a gente aprofunda um pouco o que é que acontece em cada uma dessas etapas. Por que isso é importante? Para você ter condições de decidir com mais é, certeza, com mais confiança, qual o tipo de sistema que você pode implantar na tua casa. Então, muita gente pergunta, é, só a fossa resolve? Eu faço direto um sumidouro? Como é que eu cuido da água? Eu não quero lançar no ribeirão. Então, essa segunda parte dá uma visão geral das etapas de, de tratamento e quais são as tecnologias envolvidas em cada uma dessas etapas. Então, lembra, tratamento simplificado para uso doméstico. Né? A terceira parte já entra no dimensionamento. Então, você quer fazer, né, você pensa, ah, eu quero comprar um... Um biodigestor, qual o tamanho do biodigestor que eu compro? Eu quero fazer, qual o tamanho? Por que, que isso é importante? Porque se faz alguma coisa grande demais, vai custar muito caro. Se faz pequena demais, não resolve, não funciona. Então, você tendo a ideia do dimensionamento, você fazendo o dimensionamento, e é super simples de fazer, a gente acompanha no passo a passo. Então, você tem as respostas que você queria. Legal? Então, possibilidade? adquirir o e-book, segunda possibilidade, adquirir o curso que vem o e-book, mais 3 horas e 15 de vídeos, organizado em 10 diferentes aulas, onde a gente vai aprofundando passo a passo, vendo tudo que está no, no e-book, e no final você fica com mais é, confiança de definir o sistema, ou de construir o sistema, se você quiser construir aí na sua casa, sítio, chácara, né, condomínio. Legal? Então, muito agradecido, espero vocês é, no curso. Forte abraço!